Quanto que eu preciso investir no Google Ads para começar a ter os meus primeiros resultados? E a resposta é muito simples: depende. Depende do quanto você está disposto a investir, depende do volume de palavras-chave que você está querendo divulgar, depende do seu público-alvo, se a tua campanha está bem segmentada ou está uma campanha aberta, depende da sua página de vendas, da sua oferta, do seu anúncio, depende até do preço do teu produto. Então, por causa dessa série de fatores, não existe uma fórmula que vai dizer quanto que você vai investir e quanto você vai ter de retorno. O nome disso é ROE o retorno pelo investimento, quanto que você investe, quando você tem de retorno. Porém, você só vai saber isso quando começar a botar a sua campanha para rodar. Se a tua campanha estiver rodando tranquilamente, você conseguir segmentar o teu público-alvo, otimizar a sua oferta, o seu anúncio para você entregar da melhor forma possível para que o seu cliente entre e compre o produto de você, analisando o seu ROI você vê se a tua campanha está valendo a pena e se vale a pena você continuar investindo no Google ou se vale a pena você pausar sua campanha. Então a melhor maneira de saber isso é testando a sua oferta e começando com a verba que você tem disponível para investir. Mas se você quiser ter uma base de quanto começar a investir no Google, você pode pegar o valor do seu produto, multiplicar por dois e você divide aí por uns cinco ou sete dias, uma semana, para você poder pegar essa verba e você investir diariamente até você começar a ter os seus primeiros resultados. Se durante uma semana você investiu duas vezes o valor do que você pode gerar de conversão e mesmo assim você não teve nenhum resultado, das duas uma. Ou você pausa sua campanha e não investe nunca mais no Google, que é o que eu não te aconselho. Ou você vai otimizando a sua campanha até ela performar e entregar por teu público ideal e você conseguir ter um ROI positivo, fazendo valer a pena o teu investimento.